A Verônica está dizendo, criança com muitas birras, como saber quando avançar para um treino mais estruturado? Sou até com formação no Instituto Singular. Parabéns, e... Verônica. A gente tem muito orgulho das pessoas que são formadas por nós, porque nós garantimos a qualidade dos nossos alunos. E dá para ver que a tua pergunta é de altíssimo nível, então, muito bom ter você aqui como... Um, terapeuta formada por nós depois conta para gente lá pode ser no Instagram da, aonde é que tu tá Verônica em que cidade tu tá é importante a gente saber porque às vezes a gente precisa de indicação e, e a gente até precisa montar uma estratégia para uh, saber onde estão os nossos alunos né para poder indicar muito bom uh, então é a seguinte então a pergunta é a seguinte criança com muita birra Verô análise funcional por que essas birras estão acontecendo? Mais importante do que eu te dizer o que fazer para corrigir comportamentos inadequados é eu te explicar o que a gente pode fazer para prevenir esses comportamentos inadequados. Verônica, uma coisa muito importante. Técnicas e procedimentos para consequências de comportamentos inadequados não são programas de comportamentais, não são programas que vão evoluir uma criança, são redução de danos. De novo, programas para corrigir comportamentos inadequados não são programas que vão ampliar repertório de criança, eles até fazem mas muito pouquinho, eles vão ser menos pior, eles vão deixar o comportamento menos mal, então eles são corretivos e não amplificadores, entende o que eu quero dizer? Então a gente não pode encarar como, ah, eu preciso de técnicas de, de programas, não são programas, são manejos de coisas que já estão ruins. Programas são treinos, etapas para comportamentos verbais, para comportamentos de brincar, para comportamentos de atenção, para comportamentos importantes, ok? Então, Verô, a gente precisa fazer análise funcional. Todas as birras, o que, que acontece imediatamente antes dessa birra? É um pedido, é um controle que a criança está tentando te exercer e não está conseguindo? É adquirir um objeto, um brinquedo? É uh, esquiva de atividade? É chamar atenção o que, que ela tem como objetivo, o que, que acontece antes dessa birra que está fazendo essa birra acontecer? Isso a gente precisa entender para trabalhar na prevenção para trabalhar em o que fazer para co conseguir evitar esses comportamentos inadequados quando eles já aconteceram a gente precisa entender o seguinte precisamos de um treino mais estruturado depende Verão depende do que essa criança tá tendo como objetivo ela já está aversivo demais para ela a interação? Será que está muita demanda? E aí você vai fazer um treino estruturado, você vai entuxar mais demanda ainda nessa criança. Será que a gente está conseguindo seguir a liderança dela e fazer um, um bom contato? Então a gente precisa entender para não piorar a situação, entende? O que, que é um treino mais estruturado? Que é uma pergunta que fizeram Agora há pouco lá no Instagram eu abri uma caixinha e aí ah, rolou uma pergunta bem boa que eu falei, vamos lá para a aula ao vivo que eu vou responder agora. A pergunta é exatamente o seguinte, que eu já vou aproveitar a sua, verô porque é uma dúvida de muita gente. Na minha visão, qual é a maior diferença entre aba tentativas discretas, que é um treino mais estruturado, e aba naturalista? Então, qual que é a grande diferença? No treino de tentativa discreta, no mais estruturado, a criança quer pegar esse elástico aqui. Então, ela quer muito brincar com esse elástico. Então, eu vou pedir para ela sentar ou... Eu vou posicionar, me posicionar na frente dela e vou fazer uma das coisas que estão no meu programa. Vamos supor que eu quero que ela siga comandos, tá? Então eu vou falar para ela, bate aqui, bate aqui. E aí eu vou pegar a mãozinha dela e pá, bate aqui, pronto, muito bem. E vou entregar. O reforçador para ela, essa é uma tentativa estruturada, é um treino de, treino de tentativas discretas, eu tenho um reforçador que a criança quer, eu tenho um comportamento que precisa ser reforçado, eu dou o, o estímulo antecedente, né? eu dou o comando, a criança realiza e eu entrego o reforçador, certo? O que, que é uma tentativa mais naturalista? Nós estamos, uh, vamos supor então que eu queira ensinar esse mesmo, esse mesmo gesto, tá? De bate aqui. Aí a criança tá lá brincando com esse elástico, que é o que ela mais quer brincar, é o brinquedo, é o que ela gostou de fazer. Então, ela tá brincando, ela tá jogando para cima, eu vou pegar um outro elástico, ou, eu não tenho um elástico, mas aí eu pego qualquer outra coisa que esteja ao meu alcance, que seja um pouco parecido. E aí eu vou brincar imitando ela, eu vou fazer igual, eu vou me aproximar dela, e enquanto ela tiver... Jogando e eu vou fazer agora e vou fazer narração, vou fazer uh, onomatopeias, né, fazendo sonzinhos. I -ha, i -ha! Agora, yes, bate. Se ela não bater, eu vou pedir de novo com a ajuda gestual. Aqui, bate! Aí, se ela não fizer, eu pego a mãozinha dela e tum, bate, yes! E volto a fazer o que ela quer. Ihá! Ela faz com dela e eu faço com o meu. Eu estou fazendo sonsinhos engraçados, ela está se divertindo ali comigo, e aí eu volto a fazer o que era de interesse anterior dela certo? Então eu não pego um reforçador extrínseco à atividade, eu pego algo que ela está fazendo ali, do, imito, brinco, sigo a liderança dela coloco uma demanda minha e depois volto a seguir a liderança dela. Essa é a diferença, tá? Então, você precisa ver, Vero, se for esquiva, pode ser que funcione um treino mais estruturado. Se for a versão já, muita demanda, não vai funcionar um treino mais estruturado, ela vai fazer mais birra ainda, ok? Olha, eu gostaria de ouvir essa resposta mais vezes. Isso ficou... Esse é muito profundo... <risos> E muito interessante. Você adora, né? Não, mas isso Suas é, isso é Ele muito adora. bom, é muito bom mesmo. E não é fácil não de... Não é fácil. Primeira é que... muito fácil para mim, porque eu estudo isso há anos. Por isso que as pessoas precisam se capacitar mais e mais em, em vários cursos, porque é, é, é, você precisa de papinha, né? Você precisa de mais exemplos, você precisa de mais ideias, por mais que sejam ideias é, Discussões parecidas sempre tem um exemplo diferente. Você precisa se capacitar mesmo. É e é importante. Que bom que você está nesse curso também, Verô. E a importância de entender isso conceitualmente com muita clareza e depois de ver isso na prática é. né? e praticar isso porque é, uma coisa que eu vejo que é muito difícil é mudar isso durante a sessão também, né? tu entender que tu pode trabalhar mais naturalista quando a criança está mais engajada e depois tu mudar isso e fazer de uma forma mais estruturada, mas isso é muito legal, eu fico entusiasmado. E é, e é importante a gente entender que qualquer coisa pode ser o brinquedo da criança. Não precisa ser um brinquedo que a gente comprou e, e tem cores e encaixes. Se ela está interessada em brincar com elástico, entra na brincadeira dela. Tem um monte de coisa que dá para ensinar ali com elástico, né? Que, que, que Enfim, junto com essa atividade. Eu até usei um exemplo de fora do elástico, mas a gente podia ter ensinado ela a... Colocar dentro, a jogar para cima, a jogar para trás, a colocar na cabeça, a colocar dentro do dedo, dá para fazer vários pedidos envolvendo o material de interesse dela, certo? Sim. E a Verônica, ela, como ela já fez o curso de formação de AT, aqui o nosso online, ela tem todos os programas, etapa por etapa, inclusive de comportamento verbal, Verô, lá tem todas as etapas, assiste de novo, você tem um ano para assistir o curso lá de de formação de AT. Então, assiste todas as etapas que lá eu falo de todos os programas comportamentais do jeito que a gente faz lá no Instituto, né? É. Então, todos os programas de contato visual, imitação, segmento de comandos, e aí você intercala com essas técnicas sala. Essa aula...